Monte vai de longe, foi para luzes. Vem umas que é em vez, não fecha forte pra nós um monte de ondas peixe. Veio de bastão, não se queixe. Vem de lula de laça, lixo e lata de só não me deixe. Tô escrevendo pra mudar de vida, não falo de poderes, aqui de de calcular, subir, e se comprar, subir ter um bom motivo Eu e ela contra tudo Tudo entre o tudo e o nada As calçada é passarela Eu esperando passarela E de repente ela passa A sensação com a Pois também são tantas marcas, almas com hematoma Nega, vamos fechar 10-10 tipo pra sempre nós Outras chegam nem nos pés Isso mesmo antes Imagina a pós Sei você fica porra como faz Sessão de amor sagaz de paz Você me apresenta seus avós E as feras vai ser cópias Vamos de Fox lá pra pós. Eu e ela contra tudo Tudo entre o tudo e o nada As calçada é passarela Eu esperando passar e nem vento ela passa Sensação com o corpo de casa Ou então quando em brasa lá no vale de Gata até no dog style Quero no frio demais E também quando o tempo se abriu, Inspiração pros cristais Em janeiro nós no Rio, Eu e ela contra tudo Tudo em tudo, tudo e o nada As Calçada é passarela Esperando passarela e de repente ela passa Quero no frio demais também quando o tempo se abriu Inspiração para os Em janeiro vai morrer